Vambora turminha, tá com o play aí Vamos jogar Rapaziada, pulei aqui na direção da fazenda Que a gente já pega um loot, fica forte e faz o um limpo aí Vamos que vamos Olha, já vou correr aqui Pegar uma arma rapidão Morrer desarmado é foda, cara É coisa de noob, velho Ó mochila 3 já de início Pô, tô na sorte, hein Rapaziada, qual que é o plano aqui? Vamos pegar pouco loot agora de início o pessoal já tá matando já, cara Vou pegar pouco loot agora de início Pra gente pegar o drop O loot a gente vai pegar A gente vai matando os caras Opa, calma Aqui Vou buscar o corpo dele de... Tem vagabundo aqui comigo Calma, calma, calma, calma. Ai, vou morrer nossa, mano! Pode que eu vou de base, velho. Sem mais, sem mais, sem mais. Cadê o card? Cadê o cara? Tático, filho. O pai é tático. Ah, moleque. Respeita a minha história, pai. Poxa, que ia perder essa, hein? De verdade. Mas é, ah, desse escudinho aqui, ó, salva o mundo. Opa. Tô meio que pegada, velho. Olha, tá lotado aqui hoje, velho. Hoje tá da aí, hein. Rapaziada, é, ah, o terminal de melhoria já tá, tá pronto daqui 20 segundos. Já vamos já em direção, já. Eu já vou mirando aqui na direção da safe. Pelo menos, assim, eu não preciso ficar preocupado com... Pô, tô perto ou longe da safe Cara, isso economiza Um tempo do caramba, cara Recomendo vocês sempre ficar perto da safe, cara Vai economizar um tempo pra você, velho E o pessoal que tá fora da safe, você sai matando eles Não tem, não tem segredo eles vão, eles vão ter que entrar na safe Conforme eles vão entrando na safe, cara, depois só Só fuzilando Vem entrando, bebê, enquanto eles vão entrando Você vai descendo o tiro, acabou Vou botar de mim aqui, ó Não, matar na igreja é pecado, hein Tem que ser fora Porra, oh, Sam, que isso, cachorro. Poxa, achei que o cara ia matar eu agora. Ele acabou com a minha blindagem, cara. Olha, lá, olha os caras ali. Ô, bom, quem com quem? Nossa. Quer trocar com o maluquinho aqui, ó? Esse maluquinho é forte, cara. Tô pegando um lootzinho bacana aqui, ó Pra gente ficar suave Deixa eu ver onde caiu o primeiro drop aqui, rapaziada Ó, caiu lá no meio da safe, beleza Vamos já mirando pra lá Enquanto a gente vai chegando lá, a gente vai matando o pessoal, cara Bem, Sem medo, já mandamos quatro pra, pra casa Tem 72 maluco vivo ainda Tá suave, tá favorável pra gente Ó o vagabundo ali, ó o Fepa ali Ó o Fepa, mano Vou buscar ele Calma, achou? Ele viu eu, mano. E ó, ó. Pera puta. Seu safado. Ele viu eu. A minha sorte é que eu tô com esse escudinho aqui do lado, ó. Esse escudinho que consegue me dar uma safe do caramba, mano. Tô tendo ti. Oh, ó, aqui, aqui, aqui, pulou. Como ele pulou. Pulou devagar. Afado. Os caras tá venenoso, né, cara? Poxa Calma, galera Vai com calma Cadê o um negócio? Olha, caiu bem longe, hein, cara O pessoal é assim, ó Eles vão tudo se matando no começo, cara No começo é você pegar uma arma, duas Não precisa nem ser arma forte Pega essas armas Não precisa nem pegar loot, cara Só vai matando o pessoal e vai roubando o loot deles, cara Acabou no final do jogo, enquanto você vai indo em direção ao ao drop, você vai pegando loot no drop, cara. No começo do jogo é só sobreviver, deixa os otários todos se matar depois você vai só, na... só no surf, acabou. Tá chegando no drop, ó, ele tá aqui na frente. Mas lembra, não é só eu que tô indo na direção do drop, todo mundo tá indo. Otário indo. Os otários tá vindo, a gente vai descendo bala nele, por isso que eu, nem... eu nunca vou de frente direto com o drop. passa a visão pra gente ver como que tá aqui, ó. Ó. Oh. Por que você tem mania? Você vai correndo primeiro, o maluco veio dar um tiro de sniper de você. Pronto. GG, cara. Você perdeu. A minha sorte conseguiu amenizar por causa do, do defense que eu tô aqui. Então tá, tá Mac. Deixa eu ver o que a gente tem aqui de arminha pra gente aqui. Vou pegar essa aqui, ó. Essa arma é chave, mano. Vou pegar essa aqui também. Ih, não posso pegar não. Só uma? tô na mão de vaca mesmo? Beleza então. Pô, os malucos dropou um tanque de guerra, cara. Ó, tá tendo tiro ali na frente, ó. O pessoal tá passando limpa, cara. Tá passando limpa. Cara, tá, de... tá dropando muito drop, cara. Tem muito drop caindo, cara. Isso que é bom. Ajuda demais, velho. Vou pegar aqui, ó. Beleza. Rapaziada, movimentação, cara. Movimentação salva você demais. Demais aqui no Call of Duty, cara. Principalmente, assim, eu, Fialho, eu gosto de jogar com, com defensa aqui. Com escudinho, cara. Qualquer coisa eu já armo o bagulho aqui, ó. Já agacho o tático e desço o bala no cara. Tem, tem uns amigos meus que gostam de jogar de médico, né? Cara, é... vai de estratégia pra estratégia. Porque é válido... Eu prefiro me defender, tá? Então, cara, chegando no momento que eu tô sem bala ali, o maluco vem pra matar eu, cara. O defensa salva o mundo, que é uma beleza. Salva demais. Vai que quero dois drops do meu lado aqui. O tanque tá do lado aqui, vou pegar o tanque primeiro E depois eu, eu vou no outro aqui do lado Vou pegar esse drop que tá aqui na frente, ó Nossa, estou aí a, a cerquinha A ah, porra Vou pegar o drop rapidão aqui, ó Vou pegar essa arma mesmo Beleza, galera de loot a gente tá bacaninha, não, tá, não tem que reclamar não, cara, tá da hora Cara, eu não sei se é ganância, mas não sei se compensa eu pegar aquele outro drop ali eu tô full, velho, já, já tô top, top das galáxias, tá ligado? Mas, é, agora é só ficar na de sniper aqui, ó, sniperzinha do tanque. Olha os aqui em cima, ó Vou subir aqui, ó Não sei que tem visão Deixa, deixa eles tudo se matando Aqui é o filho da puta aqui, ó. Vou dar um tiro de tanque nele gostoso, velho. Aqui, ó, ó. Ó. Vai, Corno. Cadê você? Vou te atropelar, mano. Vou dar um tiro de tanque nele, rapaziada. Tem que vocês gostam. Filha da puta, não morreu. Agora você morre. Caia, é prazer os matar os caras com tiro de tanque. É roubado, velho. Mas fazer o quê? O foda é você jogar contra, né, cara? Contra o tanque de guerra, é... não tem como, velho. O Fedora de... tá descendo bala em mim, parça. Calma, calma, calma, calma, calma, calma, calma, calma, calma, calma, calma, Toma cachorro, Manguello. tchau, Zebra Trovão. Tchau, vai pra casa. Amanhã tá chamando. O outro aqui. Vou matar atropelado mesmo Mas é, eu e mais dois, hein? Ou mais eu Cadê? Cadê? Cadê? Cadê? Cadê? Aqui, ó calma, calma, calma, calma, calma, calma, calma Ui! Calma Filha da puta, Está velho Vou ter tenho... que atropelar Os dois aqui, ó. Ai, cachorro, calma. Esse aqui eu vou matar no tático, filho. Esse aqui, rapaziada, ó, tático, tático. Ah, mano, respeita, né, parça? Vamos junto.